a grande polêmica aqui no Brasil é a história da vacina, né? A gente está acompanhando, olha, quem é minimamente sério está acompanhando essa briga da vacina entre Bolsonaro e Dória, assim, chocado. Porque é chocante que políticos tenham a cara de pau, a cara de pau, de brigar descaradamente, e especialmente Bolsonaro, que deixa nítida a questão pessoal contra o Dória e a questão ideológica contra a China, esse governo que falava que o PT tinha ideologia. Lembra? Que era o viés ideológico. Quantas mil vezes vocês ouviram falar em viés ideológico, que ia acabar o viés ideológico. Olha aí. Tá aí o Bolsonaro se negando a, a, a considerar a vacina chinesa, porque é claro que ela precisa de aprovação, mas ele está se negando a, a, a, a, a, a comprar a vacina chinesa, alegando que é da China, que foi de lá que veio o vírus, que não é confiável e que é a vacina chinesa do Dória. É assim que ele está se referindo a vacina chinesa do Dória, ignorando completamente a ciência, que é só o que nos interessa. Funciona ou não funciona? É segura ou não é segura? E isso, quem vai dizer, não é nem o Dória, e muito menos o Bolsonaro, que não entende de nada, que dirá de vacina. E aí vocês viram, acompanharam essa semana que o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, anunciou a intenção de comprar 46 milhões de doses de vacina, da vacina produzida pelo Instituto Butantan, aqui em São Paulo, produzida no Brasil, se reuniu com os governadores, dizendo que havia a intenção de comprar, tudo certo. dizem que Bolsonaro sabia sim disso. Que ele tá falando que não sabia, foi pego de surpresa, que o Pazuello se adiantou, se precipitou. Vocês acham? Que o Pazuello, que não é bobo nem nada. Não é bobo nem nada, o cara, é um general. Vocês acham que ele ia Fazer um acordo com uma vacina da China e do Dória, como diz o chefe dele, sem consultar o Bolsonaro? O que dizem que aconteceu é que saiu a notícia e aqueles seguidores radicais, radicais do presidente, que é a base que apoia o nosso presidente são os radicais, Chiou? Como? Vacina da China? Vacina do Dória? Não! Começaram a ir pra cima do Bolsonaro. E aí, segundo consta, e faz sentido, porque já aconteceu outras vezes, vendo a repercussão ruim, o que faz o presidente? Tira o corpo fora e põe a culpa no outro. Diz que foi ele, Pazuello, quem se precipitou. Só que você acha que o Pazuello ficou chateado? Nada. Ah, o ministro da Saúde está com Covid, né? Está com Covid, foi afastado, está afastado do trabalho. Está aí, olha, ele participou é, é, de uma live hoje com o presidente, que foi lá visitá-lo, os dois sem máscara, aliás. Foi um, um assunto também que chamou bastante atenção, né? Por mais que o presidente Jair Bolsonaro já tenha tido a Covid... É, ainda não se sabe, ainda não é certo. Aliás, acaso sendo estudados vários de reinfecção. Então, foi criticado o presidente por estar ali ao lado do ministro que está com Covid ativa sem usar a máscara. E o presidente, ali, então, ao lado do Pazuelo, disse: Ó, oh, imagina, a gente continua amigo, isso aí é normal, isso aí é normal acontecer e tal. E o Pazuelo. Com o um rabinho entre as pernas. O exército, eu não sei como é que enxerga tudo isso, mas enfim disse é quem é, é, uns mandam, outros obedecem. Uns mandam, outros obedecem. Pois o rabinho entre as pernas e tá tudo feliz no mundo de Nárnia. Tá tudo feliz.